Fala galera, eu sou o Thiago Furacão E seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui em uma fazenda Bem sinistra, cara Foi difícil de achar esse local E pelo que eu vi A casa aqui está abandonada há muito e muito tempo Eu não entrei lá ainda Vou entrar lá junto com vocês Mas pelo que eu vi aqui na fazenda Está tudo abandonado ó, Tem essa casa Parece que tem outro, outra casa aqui ó, Outra ali embaixo e tem mais coisas pra lá pessoal Vamos entrar nessa casa aqui Que parece ser o principal E olha aqui que eu já encontrei Ô mocinha Parece que você deu cria Você Você tá amamentando? Hein? Você tá amamentando? Pessoal, ó, eu acho que ela tá amamentando Tá com a castetinha com leite Você tá com fome? Você tá com fome? Você tá? Eu tenho um lanche ali, você quer comer? Você quer comer? É meu lanche, eu dou pra você comer. Você quer? Vamos pegar lá pra você? Vamos pegar? Galera, parece que ela tá amamentando. Não sei se soltaram ela aqui. Pelo que eu vi, não tem ninguém aqui. Então, bom, não sei se tem casos lá pra trás. Mas eu tenho um lanche aqui, eu vou dar pra ela. Vem, mocinha. Vem. Vem aqui, vem. Vou pegar ali no carro. Vem, mocinha. Tem água também, se você quiser. Vou pegar aqui, pessoal. Bom, pessoal. Aqui, ó. Tem um lanchinho pra você. Olha a alegria, pessoal. Tem um lanchinho aqui pra você. Você quer? Você tá com fome? Tá com fome? Vamos pegar o lanche aqui pra você? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cara, tem um lanchão nervoso aqui pra você. Ó, pessoal, ó. Meu, meu lanche vou dar pra ela, hein? Nossa, você hoje vai ficar contente, hein, mocinha? Caraca, olha lá, pessoal. Que gostoso, né? Você deixou eu filmar a casa aí? Cara, que jeudição, cara. Bom pessoal, ela tá ali comendo ainda, ó. depois eu vou dar água para ela Também tem um pouquinho só de água, mas eu vou dar para ela, não sei se ela tá com sede Mas é isso aí galera, vamos lá para dentro dessa casa, deixa muito like, se inscreve no canal, bora Mocinha, já comeu tudo? Comeu tudo? Tava gostoso? Tava gostoso? Bom pessoal, vamos lá para dentro da casa, olha aí cara, que sinistro mano E parece que tem outra coisa ali também cara Ó, tem uns coqueiros Ah, cara, aqui tem um carreador, ó Talvez tenha mais alguma coisa lá, hein Ó, pessoal, eu falei pra vocês Tem aqui, parece um barracãozinho E ali, ó Cara, tudo abandonado Cara, dá medo essa casa, hein, pessoal Isso é louco Vixe, parece que tem coisa lá dentro Caraca, mano tem alguém aí? Boa tarde Licença Meu Deus do céu, cara Pessoal, vou ter que tirar a coisa aqui Pra eu poder filmar certinho pra vocês, cara Olha, velho Meu Deus do céu Ô, mocinha Mocinha Essa casa é sua? Quem que é esses aqui? Cara, velho Que medo, mano Olha, isso aqui era uma casa de japonês, velho Mano Só sem brincadeira, eu tô com medo, mano. O que é isso aqui, velho? Cara, isso aqui é algo de foto, velho. Cara. Tô com medo, velho. Sério mesmo? O que será que era isso aqui, velho? Nossa, só um bagulho de sinistro, velho. Olha isso aqui, cara. A boneca, mano Que medo, velho Vou Meu Deus. Meu Deus. é com o outro esquadro Meu céu Que isso aqui, velho? Cara, que sinistro, mano. É foto, velho. Cara, tem um ninho ali. Ó. O que será que é isso? Cara, é uma madeira. Cara, eu tô até com põe tipo, a mão nessas coisas aqui, pessoal. Isso aqui é café, cara. Saco de café, mano. Nossa, velho. Ah. Pelo jeito era a cozinha. Upia ali. Olha outro colchão aí, cara. Galera, fez barulho no forro, mano. Galera, fez barulho no forro, mano. Que medo, velho. Casa sinistra, velho. Sério mesmo? Nunca vi uma casa assim, não, cara. Nossa, velho. Os quadros aí é sinistro, mano. Bom pessoal, vamos ali dar uma volta em volta dessa casa aí pra gente ver. Pessoal, casa sinistra, mano. Dá um medo ali dentro, velho. É louco. Caramba, cara. Ó, pessoal, tem outra casa ali, parece, cara. Vamos assim. Caralho, velho É seus filhinhos? É filhinho seu? Tudo isso? Oh. Eita Caramba, meu Tudo no meu pé Já eu vejo vocês, tá bom? Olha, vocês estão verdinhos. Tem alguém tratando vocês? Ou só o mamar mesmo da mamãe? Caraca, mano. Ah, pessoal, tá mamando, cara. Olha. Olha. O vocês ficam, então? O que você criou, mocinha? Deixa eu ver como que tá aí dentro. Ô, oh, bichinho, eu quis ser. Cara, ah, ele era um banheiro, pessoal. Não vou nem entrar aqui, deixa ter cobra nesse estranho. Vocês viram atrás de mim? Vamos ver olha lá, o que, é que tem. Vocês, eu vou pisar em vocês, cara. Eu vou pisar em vocês. tudo ali, pessoal. mordendo? aí, tá me mordendo. Sério mesmo você vai fazer isso aí? Você vai morder o meu cardaço? Opa! Quer alguém aí? Pessoal, aqui é a casa que a gente entrou dentro. Bebonadinha. Tem gente vindo aqui cuidar de vocês, né? Não sei se tem mais casa lá, Que é bambuzal, cara. Que fazenda sinistra, mano. Caramba, aquela casa lá. Primeira que a gente entrou lá é macabra demais, mano. Pessoal, não tô nem falando muito, cara. Eu, eu, sinceramente, tô meio assustado com esse local aqui, velho. Casa aqui é sinistra, cara. Vocês não tem noção o clima que é. Ó, ah, o bom que tem uns amiguinhos aqui pra, pra estar me acompanhando ali, ó. Agora tem lá também, ó. Não sei se eu vou conseguir hoje, cara. Porque eu tô de tênis, velho, ó. Pode ver que fica até a perna pra fora. E se tiver cobra nesse negócio aqui, eu tô perdido, velho. Mano do céu, olha o tanto de abelha ali, velho. Galera do céu. Que chacra. Que local sinistro, mano. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou estar tá encerrando esse vídeo. Vou falar com a Thaís pra gente estar vindo aqui à noite. Mas provavelmente não vai vir hoje, pessoal. Mas amanhã, se der certo, eu vou voltar aqui porque o local fica bem longe. Eu vou voltar aqui com bota. Vou dar uma investigada lá no local. Tem outro lá também que fica lá no meio do lá na frente fica lá no meio do, do soja também e vou trazer ração aqui para esses, esses cachorrinhos cara vou comprar uma ração para eles vou trazer bastante vou pôr aí pra eles porque eles devem estar com fome vou ter que comprar ração de filhote né acho que a mãe come junto também cara que bonitinho cara Olha lá eles estão amamentando lá estão amamentando vamos despedir deles Bom, meus amiguinhos eu vou embora tá bom eu vou embora Eu vou embora E eu vou voltar, tá bom? Beleza? Você já comeu um lanchão, né? Eu não sabia que só tava você Eu só tinha um também Ah, todo mundo quer carinho, né? Todo mundo quer carinho Eita, meu Mas tem gente vindo tratar de vocês aqui, né? Mas eu também vou vir, tá bom? Beleza? Mocinha olha aquele ali tá gordinho cara, tá peludão que coisa mais linda cara Deus abençoe pessoal é que eu não tenho como cara, mas eu se eu pudesse se eu tivesse condição de ter uma fazenda um sítio assim, que eu achasse cachorros assim cara eu ia levar lá pra minha fazenda se eu tivesse pra poder cuidar cara eu gosto muito de animal e, cara, eu tenho dó assim, A que eles ficar sozinho aí Tem alguém vindo cuidar, né? Mas, eu tenho dó Mas amanhã, se der certo, amanhã Ou depois de amanhã, eu vou estar tá vindo aqui Trazendo a comida pra eles Uma ração, vou comprar uma ração pra eles De filhote, vou trazer aqui pra eles E já vou vir investigar aqui, ó Investigar essa daqui E aquela lá E ali, ó Vou vir investigar tudo isso daqui, pessoal. Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Casa sinistra, cara. Deu uma distraída agora com os cachorros, mas eu tava essa ali, ó. A cachorra tá entrando ali, ó. Você vê espírito aí, cachorra? Ó, ela vai lá. Tem algum espírito aí? Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se alguém viu alguma coisa aí no vídeo que eu acabei não vendo, deixa nos comentários um minuto pra mim estar vendo, porque tem muitas vezes... Que a gente não vê no vídeo. E vocês vê E deixem no comentário. Beleza? Casa sinistra. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui.